Bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre minha vida, sobre nossa vida. A palavra de Deus fala no livro de Lucas capítulo 6 de versículo 27. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazer bem aos que vos odeiam. Reflexão Não somos chamados a apenas amar nossos irmãos e irmãs. Ah, não! Isso é algo que alguém pode fazer, até mesmo os incrédulos. Deus colocou o desafio mais alto para nós. Ele nos chamou para amar nossos inimigos também. É nesse amor que expressamos o amor de Deus, que nos amou antes de o amá-lo, quando ainda éramos seus inimigos. Oração Querido Deus, eu sei que não será fácil para mim, mas peço que me ajude a amar todas as pessoas que se opõem a mim. Cure-me de qualquer dano que tenha causado, Senhor, para que eu possa amá-lo plenamente. Ouro para que este amor também os inspire a mudar seus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, peço. Amém. Se inscreva no canal e ative o sonho para ser notificado assim que a gente postar um novo vídeo. Temos vídeos todos os dias. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado.